E aí galera, estamos aqui para o nosso primeiro mapa no Java é, Esse aqui, o nome dele é o... World Parkour 2 é, Eu pesquisei lá no Minecraft Mapa Descobri um site que tem vários é, Eu vou deixar ele na descrição Onde você baixa ele Só que eu vou pedir pra vocês Só entrarem nesse link Depois que acabarem o vídeo Que isso ajuda na recomendação, vocês ficarem nele até o final tá? Então, é basicamente isso É parkour E... Deixa eu ver. Ah, quando a gente precisa aqui dar esse Tá, a gente tem que. Que isso? Ah, que top. Tô achando que vai ser bom eu aumentar um pouco minha essência. Ah. Ah, muito bem feito. Tenho vontade de fazer um mapa. Acho que eu vou começar a fazer isso. Quando eu conseguir fazer uma rotina de gravação bem estimulado. Tipo, bem estimulado no que eu tô falando. Bem definida. Aí tipo eu vou ter mais tempo pra mim Eita O que aconteceu aqui? Ah é pra caraca é, Tipo, isso aqui é água Só que é uma textura diferente, é isso? Usar pra ficar bonito Ó ah, Fica ali 40 fps mas aqui é só o conteúdo né Ah é pra cá Vamos lá Ah a gente tem spacote ser tão ruim. Eu não sei nem mais pra onde que eu tenho que ir. Bati a cabeça, meu Deus. Do céu, tô... Aê. Aí pra cá. Cinco. Deixa eu ver se dá pra ir pra cá. Era isso mesmo. O que eu fazia é muito isso aqui. Ah, nem sei o que mais é que é isso aqui. Nem a textura. Ué? O que aconteceu? Tem plagiar aqui pra lá? É isso, a Petrol também Sacanagem, né? Vou tentando fazer rapidão aqui Ah, meu deus, sou muito, né? Vou parar com essas coisas de fingir que sou só pro player Que eu sou, né? Não posso fingir Percebe que eu fui essa desumildade e faz o um negócio acontecer ruim pra mim. Nice. E agora pra onde? Não falar que eu parou pular até ali, né? Porque eu acho que não vai. Eu apertei a barra de espaço. Nice. E agora? Não. Eu não vou ter que, tipo, ser pro player master, né? Ah, nem precisa. Vocês estão vendo dentro de contas que eu sou bom. Esse aqui, é, esse aqui é difícil. Aê. Aqui eu pulei outra vez. Tô achando que isso aqui eu vou apenar. Não, nem tanto. Sério, isso aqui eu achei que era pra ser o mais difícil. Ai, desculpa aí. Sério, toda hora do nada começa a subir. Ah, tô batendo na borda. Ai, ai, ai. Maravilha, né? Aí, hoje 500 anos, Tem que prestar atenção para baixo, enquanto presta atenção para frente para eu, tipo, saber a hora de pular, mas ao mesmo tempo acertar lá. Ah, esse aqui eu não tinha visto antes que aqui é complicado, não sei para onde que eu tenho que ir. É muito chato se eu caísse em outro checkpoint, tá ligado? Sem querer. Sério, jogo não? Tem que ficar olhando... Ah, tá. Esse aqui era aquele lá de Lance. Lance, meu Deus. Era, eu tô achando que tipo não era pra gente ter vindo pra cá. O checkpoint seria só pra confundir a gente. Deixa eu ver isso aqui. A gente não chega ali, né? Muito perto. E agora como volta Ah, eu fui por ali Ah, tá Tem que tipo, ir tipo, reto, não dá pra ir na diagonal assim não É muito longe Ah, tem que vir assim Ae! De novo esse caminho? Ah, é sério, acho que tinha que ser mais intuitivo pra gente saber pra onde que a gente tem que ir. Ah, é pra ali. Ah não, peraí, eu não chega ali. É aqui onde eu tava. Ajei a conclusão de que não chegava. Né? Ah, tem que fazer isso aqui, esse pá. Ah, não, esse aqui é lá de antes. Aê, caraca! Sabia que dava. Ah, esse aqui é fake. Mas agora é complicado também, né? Aê? É difícil, mas é possível. Eu não tenho noção disso. Ah, eu tava sprintando lá da frente. Lá, lá. Ah, tá. Era facinho. Para. Não! Eu peguei sua ponte lá embaixo. Que eu mais temia. Eu espero que eu já vou terminando o vídeo por aqui. E outro dia eu... Tenho com a cabeça mais limpa. Deixa eu ver quando a gente tá a gravação. Ah, então, galera. É, eu não tô conseguindo passar de nada, tô preso aqui. Eu já tava lá em cima. Não, lá em cima. Lá em cima. E. Aí ah, eu perdi tudo, porque eu peguei esse PowerPoint mais baixo. Se vocês gostaram dessa skin aqui, eu fechei com uns óculos transparentes. Gostei muito. Você consegue ver atrás dele? Gostei demais disso, mas enfim. Esse foi o vídeo. Dá like E acho que eu ferrei tudo É desses bug, tô com a câmera cinematográfica normal Aí é que é assim Vou tentar a última vez aqui consegui passar mas enfim mesmo assim eu vou parar por aqui tá esse aqui foi o vídeo obrigado por assistir e tchau